Salve, salve galera, beleza? Samuel aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como criar uma conta da Steam. Bem, primeiro vocês tem que entrar no site da Steam, né? Tá aí na descrição. Depois clicar aqui em iniciar a sessão. Depois clicar aqui em cadastres. E depois aqui vocês colocam o um e-mail de vocês. No meu caso eu vou colocar aqui o meu. Escolhe aí o país que... onde você mora. No meu caso é Brasil. Clica em não sou um robô. E você tem que ter mais de 13 anos para poder criar uma conta da Steam, beleza? Aí, depois vocês clicam aqui que tem mais de 13 anos, né? Clica em continuar. Aí depois vai pedir. Verifique o seu interesse. De e-mail. Você receberá uma mensagem do Steam no e-mail que vocês forneceram, né? Para concluir a configuração da sua conta. Aí vocês têm que entrar no e-mail de vocês. No meu caso, eu mandei aqui no Yahoo. Aí aqui chegou o e-mail. Aí clica aqui em verificar e-mail. E-mail verificado. Pronto. Agora já pode sair dessa janela. Já pode fechar o e-mail de vocês. Aí vocês colocam aí o nome de usuário. Eu vou colocar... Eu recomendo vocês anotar no papel, beleza? No meu caso, eu vou anotar aqui no bloco de notas. Certo. Depois de ter colocado o nome de usuário aí e a senha e confirmado senha, vocês cliquem em ok. Pronto, tá confirmada aí, tá criada a conta, no caso tem que conectar aí, depois de ter criado a conta, vocês têm que conectar aí a conta de vocês de novo. Olá Samuel José 22 fique famoso, conecte-se jogos, agora você pode manter a conexão com amigos enquanto joga. A comunidade sim é o seu destino para falar com os seus amigos, ver quem está jogando e começar a participar de uma partida, ou simplesmente relaxar e bater um papo. Com mais de 100 milhões de usuários ao redor do mundo, é fácil conhecer novas pessoas e novos grupos, beleza. É bem-vindo. Da comunidade Steam, comece já. Prepare o seu perfil. Cria um grupo e convide amigos. Primeiro, clique neste lindo botão. Certo? Agora vamos convir. Eu vou colocar meu nome, né? Samuel BR1Z 2 Nome verdadeiro, eu vou colocar Samuel URL personalizado: Samuel BR1Z 2 País: Brasil. Cadê Brasil? Vai, velho? Cadê o Brasil? Cadê o Brasil, velho? Será que eu sou cego e já passou do Brasil? Mano, cadê o Brasil? Aqui é Brasil. Estado, eu não vou colocar. Eu sou o Samuel 1 Beleza? Então, já deu certo. Salvei. Agora o avatar. O avatar, vou... deixa eu ver aqui. Ah, vou colocar esse daqui. Outra hora eu coloco outro. Plano de fundo, desse daí mesmo. Tema. Eu amo esse daqui. Deixa esse daí mesmo. Pronto. Tá bonitinho. Você pode destravar uma das suas insígnias, que aqui, selecione uma delas nessa página. Você não pode subir nível do perfil da conta limitada. Acesso o suporte Steam. Eu tô ligado que tem que gastar, era, antes era 5 dólares. É 5 dólares ainda. Vamos ver quanto é que dá o dólar. 5 dólares, 26 reais. Então galera, aí pra upa nível, vocês tem que gastar 5 dólares. Que é 26 reais e 42 centavos. Bem galera, agora pra adicionar amigos ou upar nível, vocês tem que gastar 5 dólares. E eu gravei um vídeo aí que ensina vocês a como ganhar dinheiro e colocar na Steam. Aí vocês conseguem upar nível, beleza? Então o link tá aí na descrição, só vocês ir lá, beleza? É isso aí galera, obrigado por assistir e até mais. Falou!